E aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai comprar vai investir na moeda AXS tá pessoal AXS é um jogo tá e você que não quer é gastar você que não quer comprar todo todo o sistema para estar tá participando do jogo você pode pode sim investir apenas no token AXS e que se o jogo valorizar você vai ter aí a sua moeda os seus ganhos investindo apenas na moedinha AXS e como que você pode estar tá adquirindo suas AXS vou te ensinar você pode estar tá adquirindo pelo site da Barnes tá você que não tem cadastro na Barnes quer investir em AXS você viu falar de AXS é algum lugar e você quer comprar as suas moedas AXS é, você tem que fazer o cadastro aqui na Barnes tem Vídeos aqui no canal ensinando como faz o cadastro. É bem simples, tá, pessoal? Você vai entrar aqui na Binance e aí vai ter a opção de você fazer o seu cadastro. Então, pessoal, após você fazer seu cadastro, você tem que mandar reais para Binance. Então, pessoal, aqui um cardzinho mostrando como você manda reais para Binance e o legal, você não precisa converter seus reais para dólar, porque a xs já tem o par com o BRL. Então, você já mandou seu reais para cá, você já tem saldo aqui na Binance. Como que você vai fazer? Então, galera, já mandei meus reais aqui para a Binance. Eu mandei 34 reais. Tá, mas você pode mandar 100, você pode mandar quanto você quiser. Olha só, vou entrar aqui em carteira para a gente ver quanto que já caiu. e aqui pessoal já está meu saldo em brl aqui ó 34 reais e centavos beleza agora a gente já pode comprar a xs então vamos lá em trade clássico então pessoal chegando nessa tela aqui ó vocês podem ver que o pacto tá aqui é Bitcoin barra o STT. o que que a gente vai fazer a gente vai colocar aqui ó AXS. Por que a XS? Porque a XS é a sigla para o token Axe Infinity. E aqui, pessoal, você vai procurar, ó, Axe Infinity com BRL, que é reais, ó. Se você tem USDT, você vem aqui, ó, se você tem dólar, tá? Mas eu tenho reais, depositei reais. Então, eu clico aqui, a XS barra BRL. Aqui, pessoal, olha só. Aqui já me mostra. Que um AXS está valendo R$ reais E aí você vai descer até aqui, ó. Que você quer comprar. Aí você marca aqui, ó, Market Order. Aqui você diz quanto você quer comprar. Se você quer comprar 25%, 50%, 100%. Você escolhe. Eu vou comprar 100% e vou clicar aqui em comprar AXS. Prontinho, aqui, ó. Minha ordem já foi executada. Agora eu venho aqui, ó, em carteira. Fiat Spot, pronto, pessoal. Tá aqui ó. Nossas AXS, tá aqui ó. 30,69. Ficou alguns saldozinhos em BRL porque ele não conseguiu comprar tudo. Então tá aqui, pessoal. Já compramos a AXS. Beleza, beleza, pronto. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Para tirar dúvida aí do pessoal iniciante que quer comprar a XS e não sabia como e nem qual corretora, nem como fazia. Então tá aí pessoal, valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!